Você sempre ouviu falar que o melhor acabamento do mercado é o Base Coat, que não dá trinca, não dá problema, não dá nada. Mas que diacho é isso que ninguém nunca te explicou? Bom, se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, há quase 15 anos no mercado da construção, a seco, com obras em todo o Brasil. Estou nesse momento em Salvador, fazendo a varanda da Tia Dulce. E esse é o nosso bloco Construindo o Steel Frame, o um especial Varanda da Tia Dulce varanda, da Tia Dulce. Pois é. Se você não está inscrito no canal, se inscreva-se agora clicando no botãozinho aqui de baixo. Se você ainda não deu o seu like, dá o seu like. Né, dá o seu like e não deixe de assistir toda a playlist que eu estou mostrando. Eu fiz o passo a passo de toda a construção dessa varandinha, projeto, orçamento, montagem de estrutura chapeamento, permeabilização, erro de montagem, erro de desmontagem, uma confusão danada. Você tem tudo aqui para estar tá acompanhando. E nesse momento a gente está fazendo base coat. E o que, que é o base coat? Eu vou te explicar agora no detalhe. Então o que que acontece? O base coat tem que ser feito normalmente em cima de uma placa cimentícia, como essa daqui, ou em alguns casos a gente tem a glass mat shearing, que é gesso com fibra de vidro. Quando a gente tem o um procedimento de execução do base coat, num primeiro momento, a gente faz o tratamento de junta, tá certo? Como vocês podem ver aqui, ó, na junta das placas. E a gente faz com a fita em rolo que está ali, Eu vou pegar e não vai cair massa na minha cabeça. Ah! <risos> então, num primeiro momento, a gente faz com essa fita telada, só na junta das placas. E o Base Coat é essa argamassa aqui, ó, cimentícia tá vendo? Ele vem em pó, como vocês estão vendo aqui. No caso, a gente está trabalhando com o da Profor. Muito boa marca. Recomendo e gosto dela. Ok. Fez isso aqui. Tem que esperar um tempo de secagem, né? O pessoal recomenda umas 4 horas de secagem. Depois que secou. E aqui, olha que legal. A gente usou essas cantoneiras. Na quina, a gente botou umas cantoneiras de PVC. Que fica a bordinha perfeita, gente. Fica incrível essas cantoneiras de PVC. Tá certo, Tateli? Tá Deixa eu mostrar cantoneiras de PVC para você. Ó, oh, que legal. As cantoneiras, tá vendo que o PVC e tem a pelinha para acabamento. Então a gente botou em todas as esquinas a cantoneirazinha de PVC e tá dando aqui ó a demassa. Aqui no teto que já tava mais seco, tá certo? Eles já estão pegando e fazendo a segunda etapa do base coat. O que, que é a segunda etapa do base coat? Eu tenho isso aqui que a gente chama de tela de cobertura. A tela de cobertura ela vai em cima de toda a superfície com a própria argamassa do base coat no caso da Profor. Outros fabricantes indicam que a gente faça o tratamento de junto Com uma massa e depois faça a cobertura com outra massa Isso varia de fabricante para fabricante e eu sei, é um pouco confuso, tá certo? Ó, então aqui eles preparando o base coat Bota no baldinho, o pozinho, bota a água e vai batendo Batedor E o bom desse em é que você bota o ponto da sua massa, né? Eu gosto disso Porque tem um lugar que a massa seca mais rápido Tem um lugar que seca mais devagar Entendeu? Tem lugar que tá quente Então você vai trabalhando o ponto da sua massa Eu gosto muito disso Lógico, não pode botar água demais para não ficar líquido demais Não pode botar água de menos para ficar muito duro Tem que tomar esse cuidado Mas então no final você vai ter Toda a sua superfície Emaçada Por isso que o Base Coat ele tá tão comum né? E é por isso que a pessoa gosta tanto Porque ele fica com uma aparência Muito da alvenaria né? Do, do sistema tradicional que a gente tem no mercado ele é muito mais rígido, né? Ele também tem muito, muito, muito, muito menos chance de dar trinca, por quê? A gente trata primeiro aqui a junto e depois a gente passa a tela de cobertura. Cara, passou esses dois, trinca quase nada. Quase nada mesmo, um negócio de fora sério. Olha, gente, que lindo. Olha aqui, né? Como fica perfeita com a cantaneirinha de se. Fica um negócio incrível, que Então, o que, que acontece? O pessoal gosta muito exatamente por causa disso só, só eles aprontando. Parece um sistema tradicional. E depois aqui em cima a gente vai em textura, passa tinta, passa cerâmica, pedra, sei é lá, o que você quiser. Tinta, você passa o que você quiser em cima, né? E o grande truque, né, do Base Coat, que eu vou dar palhinha pra vocês. Ele não pode ser nem muito grosso, nem muito fino. Ele tem que trabalhar com espessura média de 3 a 5 milímetros. Então ele tem que cobrir a tela e também não pode ter... Muito, não pode ter massa em excedente, é isso que o pessoal tá fazendo aqui atrás. Na varanda da Tul. Mas fica incrível, né? Eu gosto muito, muito do Base Coat. Ele fica bem prático, fica um acabamento assim, ó, excelente mesmo. E, gente, dura, né? Dura. O que, que é mais fácil? Passar massa cimentícia ou passar Base coat. Base coat é mais fácil? É? Ô, oh, gente, eu achava que cimentícia era mais fácil de passar. Dá mais problema massa é cimentícia normalmente, né? É. Então aqui, ó, vocês estão vendo como é que fica tudo cobertinho, bonitinho. E aí, depois que acabou, e, ó, normalmente a gente trabalha assim em dupla, tá vendo? Igual a gente tá fazendo aqui, ó, dupla de dois. <risos> Uma menina incrível e um menino mais incrível ainda. Os dois incríveis. <risos> Então a gente tá fazendo todos os arremates aqui, ó, com a bordinha. Vocês estão vendo? E se você ainda não conhece os Base Coats que tem no mercado, se você ainda não conhece os acabamentos, todas as placas, eu vou dar uma dica fundamental para você não ter problema nas suas obras, tá certo? Porque essa obra aqui, ó, de frente para o mar, maresia total, sol e chuva, porque é uma varanda aberta e sem vão ver, vai durar anos, anos e anos e tá aqui, ó, maravilhosa. Tá? Se você quer aprender a fazer um negócio maravilhoso como esse, o que você vai fazer? Aqui embaixo, no descritivo do vídeo, a gente tem o link da minha imersão de steel frame. É um treinamento presencial que acontece dentro de uma fábrica de perfis. Tanana! Exatamente isso. Dentro de uma fábrica de perfil você vai aprender na prática como é que faz esse acabamento e mais diversos outros. A gente tem de diversas marcas. A gente tem da Profora, a gente tem da Sangoban, a gente tem da Knaufa, a gente tem da Dry Labs, a gente tem todas as marcas lá para você testar e ver qual que você simpatiza mais. Eu tenho meus favoritos. <risos> então, não dá bobeira, clica aqui embaixo e saiba um pouco mais sobre a nossa imersão agora, que eu tenho prontamente alguém para estar te atendendo no WhatsApp ou também na minha página lá com todas as informações. Grandes beijos, a gente se vê por aí. Tchau, tchau e até a próxima.